Sem vídeo aqui no canal, hein? Quem diria? O Tietchan tá desanimado, enfim, Por Porque também não sei, rapaziada. Zoeira. Aqui eu comecei a trabalhar no iFood de entregador. E se vocês quiserem, eu tenho um vídeo meu que eu acidentei. O cara varou o par e me atropelou. Eu ainda consegui um vídeo para poder querer. Se vocês quiserem ver, não tem como nem eu fazer nada contra o cara, né? O cara pegou, ele parou, perguntou se tava tudo bem e foi embora. Faça ah, ideia do malandro, mas enfim, tô no Diretank. A versão. A versão vai estar aparecendo aí na tela, porque eu acabei esquecendo do preview. Mas eu divulguei ele. O vídeo que eu divulguei tá com 5. Cinco... Aaaaaah! <risos> um... tá chegando lá, tá ligado? Minha conta tá bem simplesinho comparado com as pessoas que estão no servidor. A gente voltou. <risos> Pega a visão, papai. Mas enfim, eu peguei esses itens aqui, ó Tá tanto na thumb quanto aqui no vídeo Nesse evento é limitado aqui, fechou galera, ó Tá tudo aqui no evento é limitado O link do servidor eu vou estar tá deixando na descrição quem quiser vir jogar Dessa vez eu vou deixar sem encurtador Oh, Glória Então é nóis Vamos aqui, ó, que eu já tenho esse... Spring... Spring de <risos> É, é, zoeiro Mas eu tenho essa estrela aqui, ó Da hora E tem uns colarzinhos aqui, ó Tudo permanente, papai quem pode, pode, quem não pode Se sacode, a gente tá forte Ah, moleque O cara tá até rimando aqui pra vocês Esse escolar não sei Mano Interessante Muito interessante esse colar Eu não sei Acho que isso aqui é item Pet. Esses itens que tá aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui no pet Como que o menino anda se sobrevivendo Que é o nosso ver. Vê achou então, ó, E tem papete minha papai. tchê tchê é tchê, muito cheiroso. Mato ah, e o golpe. Naquele naipzão, galera. Não, olha os atributos desses itens, mano. Sensacional, fala que não, mano. Isso tá de tirar seu pro Olha os atributos, meu parceiro. Olha isso aqui, meu. Babi oh, ajuda, também, né meu parceiro? Mas sempre brincadeiras dessa parte. Tá muito legal, na moral. Zóia assim aí é sempre e pensa que só tem isso aqui, né? um o menino. Eu vou mostrar aqui para vocês. Chichi não passa só de um ponês. Ele é um, um ser humano, dos anos que tinha isso. Mas enfim, galera. Deixa eu ir aqui para pegar as coisas que eu tenho aqui para fazer a evolução. Basicamente eu tenho muita coisa aqui que vai dar para contribuir para essa evolução e ela ficar um vídeo da hora. Então, no, em tudo que eu tô Querendo basear nisso aqui É você deixar o seu like, porque eu vou precisar de mais Porque o canal tá voltando e Querendo ou não, o um like motiva demais Mano, eu não ia voltar o canal não tô sendo bem sincero com vocês eu ia Ficar em, em paz, tá ligado? Não ia mexer mais com o YouTube Mas eu pensei Se eu conquistei 5.600 pessoas Até o momento Acho que eu consigo conquistar 10k Até bater 100k Então, só falta meu foco aqui né e produzir né desculpa a gaguejada a meio um cara meio travado isso acontece devido ao tempo mas voltando um pouquinho pouquinho a gente consegue fazer nossas coisas fechou galera e agora vai dar para upar a pontinha mano eu vou deixar a primeira coisa que eu vou fazer montaria deixa eu ver aqui montaria Deve ter que vai estar aparecendo dele até que sword eu não tava divulgando esse Detank, porque vocês estão tá ligados, né, Titi? Titi, você não, cê não é, é patrocinado, meu filho? Eu não tá esse DTank aqui, não. Mas eles não me patrocinou, então só trago por diversão mesmo. E não tanto pra gerar conteúdo, né? Mas enfim. Esses detalhes não precisam ser citados mesmo. Mas já foi, então. Reveva é, é, aí, né, galera? Embebezar. Beleza. Embebezei aqui, ó. Eu sei que o Tietchan é vindo. E colocando, que ver? Embelezar aqui. Ele vai ficar poderoso, chamoso e produzido. Combate. Pegou a visão? O diálogo tá incrível, meu filho. Mas enfim, né, galera? Vamos lá. O que, que eu posso começar? aí, vou ir aqui, meu amigo, pra poder que trazer aquele conteúdo sapequinha pra vocês. Acho que eu já vou começar aqui, ó. No um totem. Vamos pro totem, meu filho. Oh my god. Não, eu não vou ter cupom. A única coisa que tá voltando pro Tietchan é cupom. Então, como eu, ou, nessa evolução eu vou fazer o quê? Vou evoluir o que, que tá no meu alcance no momento, entendeu? Então é isso. vou evoluir o que tá no meu alcance. Depois eu posso trazer um vídeo mais legal para vocês. Vocês apoiarem. Como a última evolução teve 900 views, eu decidi trazer essa daqui, entendeu? Pra cumprimentar a evolução, querendo ou não devagarzinho evolui a conta enfim né galera basicamente é isso que eu vou trazer de evolução para vocês uma evolução simples porém legal e deixa o like de vocês aí se inscreve de novo se você perdeu a inscrição por acaso isso pode acontecer também e me ajuda aí a divulgar esses vídeos aqui de DDTank porque de mais pra frente eu vou trazer um vídeo aqui se vocês quiserem, comenta aí, vocês quer um vídeo que ver mostrando como faz uma capa, mostrando como edita um vídeo, eu posso trazer aqui para vocês, porque eu tenho muita noção do que fazer no, nos programas que eu uso. Então, faz de vocês, fechou? Então vamos que vamos. Isso aqui eu acho que vou deixar para o próximo vídeo. Tem uma coisa que demora, no próximo vídeo eu deixo isso aqui. É, não, vou deixar, vou mostrar no próximo vídeo isso tudo full. Porque eu acho que não vira ficar gastando o tempo de vocês aqui mostrando que eu vou ir no espírito de luta, né, mano? Vou colocar mais 12 aqui, ó. Certinho, pra ficar que ver uma coisa... Elegante, né? Eu tenho que ver o que é avançado aqui, meu filho? Eu não vi? Ah, tá legal. Beleza, né? Tudo mais 12. Agora eu vou colocar que ver esse escudo aqui do Capitão América, mais 12 também. E, enfim, se eu tiver que ver... Pedra de avanço, a gente coloca um, um avanço 1 um pelo menos, que aí dá para ficar legal. No final de tudo, eu já mostro quer ver como que tá o Hall da Fama. Se tiver um Hall da Fama razoavelmente maneiro, né pode-se dizer, que dá para entrar, eu tento. Se não tiver, eu vou trazer acabar a evolução nesse servidor. lá para frente, vai acabar lançando um outro servidor, que eu já tô que ver nos esquemas aqui para trazer para vocês versão antiga porém muito legal de jogar daí se vocês me ajudar eu posso trazer muito vídeo e querendo ou não a contribuição de vocês assistindo deixando um like comentando é essencial para pt canal então me ajuda aí porque isso vai ser muito essencial me desculpa estar tá me engano querendo ou não é, é chato isso mas como eu por um mês o youtube afeta então eu preciso de muita ajuda de vocês fechou e chegamos ao um mais 12 aqui no escudo do Capitão América. E é isso aí, né, galera? Ó, avanço 3. Eu posso fazer o que? Eu vou colocar avanço. Um. E... Tchô. Tchô, tchô, tchô. O que, que é tchô? Não sei. Vou pegar. Vou colocar aqui, ver Dourar, né? Para falar a verdade. A roupa. E a arma. Será que eu consigo? Eu posso tentar, às vezes pode falhar, mas vamos na luta que a gente não pode parar. Que também tá bem aqui, mesmo. tá bem culto, né, meu amigo? Tá um tempo sem gravar, a gente tenta que ver inovar com frases de efeitos impactantes. <risos> zoeira Mas é isso aí, né, galera? Já deixou o seu like? Porque eu tô olhando aqui, meu filho. Se não deixou o seu like, o que você tá fazendo no momento vai te prejudicar no futuro. Então, deixa o like aqui no vídeo usando o Tietchan pra... Você ser um cara de sucesso ou uma pessoa de sucesso pleno na vida, fechou? E bora lá, meu... dá gold aí, porque quero fazer um vídeo elegante de 10, <risos> 10 segundos, 10 minutos de uma forma excepcional. Então, vamos lá, adora, adora, Dora, Dora Aventureira. Pega e dora minha roupa Nossa lá, meu amigo ah, aí tá por fora, meu. Assim, não sei, não colabora com o Tietê É, vamos esperar aqui, né Por enquanto a gente vai conversando Como que vocês vão, galera? O que, que vocês estão fazendo na vida? Nesse momento? Deixa de ser curioso. Melhor do que nada que A pandemia passou E a guerra começou Com um país que eu não posso citar Então, YouTube Me coloca naquela posição E taca de pau no popô Do senhor Ai, que delícia O roxador, <risos> ai, ai. Mano, na moral Isso é sério, cara Não vai dourar Eu tava esperando por essa adoração Oh, meu filho Faça isso comigo Tietieto O Tietieto O homem <risos> Ai, ah, eu fico rindo aqui, mas Enfim Já que não dourou Então pega a visão que agora eu vou fazer o que? Vou colocar pelo menos um Um ah, aí Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, seven plus on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my floors. Yeah. I'm on the way, tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. Yeah, I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Eita, papai. Oh, travou. Oh, my God. Um oh, gordinho, um roupinho. Hum, vamos <risos> Vamos lá, né, galera. Daquele modelo. OBS, daquela... Daquela forma. Deixa eu ver aqui o padrão. Que estranho, né, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, pode isso Não de ouvir nada, né Vou ficar com essa evolução por aqui, mano No entanto é pra, tipo assim Pra voltar pro canal, fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa evolução que eu tô fazendo aqui pra vocês Deixa o seu like no moralzinho Pra ajudar o Tietchan Porque aqueles estão ligados Já saí quase ni... no vídeo inteiro Então, é isso Os itens que eu tô tendo aqui É simplesmente muito fácil Vem aqui no evento limitado, ó no evento, ó Começa a clicar aqui no evento, no evento é limitado Pega esses itens aqui evento imitado mais de baixo até aqui em cima fechou e agora eu vou mostrar o Hall da Fama para a gente terminar esse vídeo de uma forma bem interessante Hall da Fama Puka é o primeiro lugar eu na minha visão acho que ela tem não sei às vezes eu posso estar errado os itens que ela tem aí ter... a maioria tem também só não tem esse negócio aqui quero... dá para ver vamos mas enfim na hora pontinha legal tem outro servidor desses aqui, que é novo também E é isso aí, mano Gostaram? Deixa o like para me trazer mais Acho que ela tem 200 bilhões de FC Eu imagino É isso aí mesmo, 200 bilhões Ou trilhões, não sei Deixei nos comentários Mas muito obrigado por quem assistiu o vídeo até esse momento Não se esqueça de contribuir Com o canal, com seu like Seu comentário, seu compartilhamento Se gostou muito e para quem quer ajudar na qualidade desse canal aqui, que você quer assistir gosta do DVD, tem uma aba aí que se chama Seja Membro. A partir de 4 reais ou 3 reais eu imagino, você se torna membro aqui do canal, assim você ajuda no desempenho, na qualidade, visual, também é, no áudio, e tudo mano. É só virar membro, fechou? E é isso, você vai ver seus benefícios e vai curtir. É nóis, até o próximo vídeo, um abraço do Sr. Titi. Espero por mais que vai sair muita coisa legal aqui para vocês.